Você olha o Rio Uruguai, ele é enorme, ele é gigante, ele é poderoso. E no simples olhar, você vai ver que dá medo, dá medo. O medo, ele é proporcional àquilo que lhe é desconhecido. É, se você não tem confiança, se você não tem segurança, se você não está empoderado mentalmente, qualquer situação imprevista, ou qualquer observação que você faça no local que você não conhece, claro, vai te dar medo. Na vida nós vamos ter vários medos, mas que esse medo não seja um gás paralisante. É preciso aprender a lidar com os, com os nossos medos interiores, porque na verdade os medos não passam de uma, de uma mera ilusão criada pela nossa mente. Quando você tem ignorância da mente, os medos são maiores e eles podem tomar conta da sua caminhada. Mas o rio, o rio a água flui. A água segue o seu caminho normal. Assim deveria ser a nossa vida. Seguir o caminho normal como esse, a água desse rio Uruguai. E a vida só vai seguir o seu caminho normal com fluidez, com leveza, com naturalidade quando a gente cria coragem, quando nós somos inteligentes, quando nós realmente tivermos o domínio da, da nossa mente, porque a nossa mente tem poder, é preciso acreditar e fazer acontecer. E você pode, seja grande, pense grande, faça grande, porque você merece. Um grande abraço e Namaskar.